Estamos perto do Natal, vamos a mostrar aos nossos amigos algumas opções para pedir ao Pai Natal! Sim! Então vamos, hoje vamos mostrar o avião da Pinipom! E é daqui, Kika, não é? O Pai Natal chegou mais cedo que há a casa! Vamos lá para casa com os nossos amigos para ver se gostam para pedir ao pai Natal, não é? Que vamos montar. Olha a nossa boneca. olha a boneca, vamos abrir a boneca. Isso aqui é? Olha a nossa boneca. Vamos abrir e vamos montar não é? Vamos abrir, esse é o topo antes, não é? Não, é meu É teu Eu com isso Está bem, mas temos que montar primeiro da coleção da Pini Pong. Olha! Viste muitos bonitos! E aqui tem as casinhas! E tem ambulâncias! E tem os castelos! Olha, primeiro vamos arrumar. Olha, aqui diz que temos que fazer em primeiro lugar. Olha, em primeiro lugar, a parte da frente, frente. Vamos abrir. Diz aqui para a gente abrir e meter as nossas bagagens aqui dentro. Olha, as nossas bagagens estão aqui desse lado. Espera, espera. aqui. As bagagens, as malas, vão aqui à frente, já disto, Vamos arrumar as nossas malas. Males. Agora a gente fecha. Não bate, não bate. Temos que começar a colar as nossas coisinhas. Que é ter aqui a Tchau então, amigos, obrigado por ter assistido Não se esqueça do like E subscrever o nosso canal Tchau